Olá! Durante a pandemia, provavelmente sua rotina se alterou em muito, né? Passando mais tempo em casa, os nossos hábitos de alimentação também podem ter sofrido grandes mudanças devido ao grau de atenção que temos dado à saúde nesses tempos. Talvez você, que sempre esteve na correria, agora esteja tendo tempo de escolher melhor os seus alimentos e até de cozinhar. Bom, em momentos como esse, é preciso saber distinguir entre alimentos em natura ou minimamente processados aos quais devemos dar preferência, daqueles produtos ultraprocessados que são atrativos aos olhos, mas que apenas aparentemente facilitam as tarefas. Nesse contexto, seria de grande ajuda uma plataforma digital que te auxiliasse a enxergar, através da atrativa publicidade, e conhecer o alimento que está prestes a consumir. Nós somos o Observatório de Publicidade e Ética no Consumo, ou simplesmente Opetic. Fazemos parte do Programa Ética e Publicidade no Consumo de Alimentos da URGS e nossa missão aqui é trazer informação, disseminar conhecimento e contribuir para uma reflexão crítica sobre questões éticas na publicidade brasileira nos contextos de consumo, alimentação e nutrição. O que fazemos é justamente analisar os conteúdos publicitários alimentícios para identificar seus apelos persuasivos e problematizá-los no intuito de promover a educação ao consumo consciente. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas nós já oferecemos inicialmente informações sobre iogurtes, visitando benefícios e problemas nas suas constituições nutricionais e confrontando tudo ao que a publicidade nos informa sobre eles. O nosso site se encontra sob o domínio www.urigs.br.apetik. A gente se vê por lá.